Portanto, uma pessoa percebe que há apetência, porque o podcast ainda não é bem visto em Portugal, nem sequer é, é quase connotado como meio da informação. Ao contrário que nos outros países, onde, principalmente na, países principalmente, onde, onde o problema agora é epa, ainda estou a tempo de lá chegar. Aqui em Portugal ainda dizem, oh, o que é que é este podcast? Explica-me lá. E, pronto, são dois mundos diferentes, em termos de comunicação, sempre foram. A rádio também sempre teve muita importância na América, por exemplo, e na América Rural, principalmente, porque era o único meio que eles tinham para ouvir tudo, não é? E a voz é a voz. A voz pode realmente acalmar-te ou indignar-te, não é? O vídeo pode ser produzido ou não. Quer dizer, portanto, tu sabes que há muito mais consciência do outro lado de quem está só com o microfone à frente, porque só com aquilo tem que chegar às pessoas, portanto, tem que ser um bocadinho mais esperto não há subsefúrgios, não é?